Fala campeão, tudo bem? Aqui é o Ricardo Drakowski, hoje estamos no primeiro vídeo da nossa série sobre 12 coisas que fazem você perder tempo. Se você não viu a introdução, eu fiz um vídeo anteriormente explicando os 12 passos que a gente vai trabalhar nessa sequência dos 12 vídeos. O assunto de hoje é a falta de prioridades. Por que, que falta de prioridade acaba entrando aqui no nosso tópico como algo que vai fazer você perder tempo? É simples, ou você tem falta de prioridades claras ou você tem prioridades demais? Se você tiver prioridades demais, você não tem nenhuma, porque tudo que é prioritário, tudo que é urgente, acaba se igualando, fica igual e você acaba não conseguindo resolver. Quando que acontece isso normalmente na nossa vida? Falta de prioridade a gente começa a entender quando a gente tem tarefas demais para fazer e a gente não sabe por onde começar. Então, um exemplo, eu preciso, de repente, trabalho com vendas, eu preciso fazer ligações, eu preciso dar retorno para os meus clientes, eu preciso fazer orçamentos, eu preciso fazer uma cotação, de repente, para comprar alguma coisa, qual delas que eu faço primeiro? Se eu não tenho uma visão clara do processo que eu estou seguindo, daquilo que eu desejo alcançar, fica muito complicado eu estabelecer prioridades. Então, de que maneira que a gente pode começar a pensar um pouco diferente no nosso dia a dia e trazer a prioridade muito clara eh, em busca de resultados? Primeiramente, se você vai querer saber prioridades, você precisa fazer uma lista com todas as tarefas que você executa ao longo do seu dia a dia. É uma lista simples, você simplesmente vai anotar tudo o que você tem que fazer de atividades ao longo do seu trabalho, ao longo da sua rotina. Se são tarefas em casa, você pode fazer a mesma coisa, faça uma lista de tudo aquilo que você precisa fazer. Depois que você é, tiver feito essa lista, o que, que você pode fazer? Você começa classificando cada item que está nessa lista, de que forma? Primeiramente, você vai definir quais são as tarefas de alto impacto na sua vida. O que são tarefas de alto impacto? Tarefas de alto impacto são aquelas tarefas que, se você deixar de fazer, você vai estar prejudicando uma outra pessoa. Digamos que você precisa passar um orçamento para uma outra pessoa, usando aí no nosso exemplo de vendas e você deixa de passar, o que, que acaba acontecendo? Aquela pessoa não consegue concluir o processo de compra dela, por consequência, o trabalho dela também pode ficar parado. Então, primeiramente, organize aquilo que é urgência máxima de alto impacto. Depois, vem as tarefas de médio impacto. O que são tarefas de médio impacto? São aquelas tarefas que você precisa fazer, e elas são importantes no seu dia a dia, e quem vai ser prejudicado se você não fizer é apenas você. Então são coisas rotineiras, como entrega de relatórios, ligações, contatos, é, falar com, de repente, seu supervisor para entregar algum acompanhamento de um pedido, enfim, tudo aquilo que você tem que fazer que vai ter consequência para você é considerado como a tarefa de médio impacto. Depois você ainda terá alguns itens na sua lista. Quais itens são esses? São aqueles itens de baixo impacto. O que, que são tarefas de baixo impacto? São todas aquelas tarefas que, se você fizer, não tem problema. Se você deixar de fazer, também não tem problema. É algo normalmente gostoso de fazer. É alguma coisa que você é, faria o dia inteiro se você pudesse. Mas se você também não fizer, ela não é tão relevante assim. Você só tem que cuidar. Se for uma tarefa que estiver associada com algum prazo, aí sim ela pode virar de médio ou de alto impacto se você ficar... Postergando a solução dessa atividade. A próxima etapa que você pode fazer é analisar, dentro das suas tarefas, quais são as tarefas delegáveis. O que é delegar uma tarefa? É você transferir parte de uma tarefa ou uma tarefa a uma outra pessoa. Se você está num cargo de supervisão, você pode pedir para o seu colaborador executar determinado relatório para você aferir alguma informação, enfim, existem diversas coisas. Em casa, se você precisa delegar alguma coisa também, vale a mesma regra, o que você pode passar para outra pessoa fazer que ela pode te ajudar a isso. Não quer dizer que delegar a tarefa é de largar, você simplesmente empurrar essa tarefa para o lado. Simplesmente quer dizer que você vai começar a usar o seu tempo de uma maneira muito mais inteligente. e Acredite ou não, 10% do seu tempo vão entrar nas últimas tarefas, que são aquelas tarefas elimináveis. Que tarefas são essas elimináveis? Tudo aquilo que realmente não importa. Você nem sabe por que está fazendo, não traz benefício para ninguém, nem mesmo para você. Então você simplesmente elimina. Aqui é o ponto que você tem que tomar cuidado. Quando você está delegando uma tarefa, isso não quer dizer que você eliminou ela. Isso quer dizer que você transferiu para uma outra pessoa e você precisa criar mecanismos de controle para conseguir ter um resultado mais eficaz e acompanhar o andamento deste processo. Dessa maneira você pode sim deixar uma tarefa para uma outra pessoa e ter a sua agenda um pouco mais organizada. Então, qual é a sugestão para hoje? Comece a organizar primeiramente, baixe o arquivo que está aqui no link do vídeo, para que você possa fazer esse exercício e ir complementando a sua atividade. Te vejo amanhã. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhe com os seus amigos. Um forte abraço!